o vencedor do Masterchef Mais, da TV Bandeirante, recente vencedor, o Santista Pietro Luiz de Cócaro, que é economista de formação, tem mestrado em Ecologia, enfim, professor da área técnica de escolas federais, de universidades, e que está hoje é, participando do Ivaró em Foque Mãe de Notícias para nos contar como foi essa experiência vitoriosa no Masterchef mais. Ele e seu companheiro formaram uma dupla, o Pietro e também o Astro Bolha formaram uma dupla, que a disputa era por dupla, e foram vencedores afinal, apresentando um prato fantástico, elogiadíssimo para aquela rigorosa banca de jurados formados pelo Jacan, pelo, pelo Fogassa. E pela Helena. Então, né? muito exigentes e eles ganharam com um prato espetacular, muito bonito, colorido, e realmente a, a, dava vontade ao ver pela televisão que era um, um, um carré de cordeiro, né? uma caponata, enfim. É, parabéns, viu, Luiz Pietro, pela, por, essa, por essa vitória. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite que eu recebi aqui da, da emissora, da, lá do Boqueirão News, e realmente foi uma parte da minha vida que, eu digo lá, foi muito emocionante. Muito Senhor. emocionante. Acho que as pessoas não imaginam o, o quanto isso representou, o quanto também isso representou para minha família. Ah. E também para todos, a surpresa, né? Surpresas daquilo que aconteceu lá do, durante aquele tempo lá que nós participamos juntos então realmente eu só devo de agradecer por esses momentos com 70 anos de <risos> idade vivenciar isso daí é uma alegria enorme é, mesmo. é interessante lembrar que o que o Pietro ele não é ele não tem um, um restaurante nada ele não, não, <risos> nunca trabalhou assim, profissionalmente com a área de culinária né? mas sempre foi um estudioso um apaixonado pela culinária em diversas viagens, aí passagens, como trabalhando profissionalmente na área de tecnologia, de informática, na área de, de indústria, pelo mundo inteiro e sempre fazendo alguma coisinha, mas para ele, para a família, né, não era nada profissional. Não, não, nunca foi profissional. A minha esposa, do lá durante a semana, ela tem os nossos filhos para cuidar, para cozinhar, o almoço, claro. jantar e eu praticamente saía de manhã. Trabalhava na indústria, à noite eu ia dar aula. Então, a, a Vera, ela sempre se com os filhos. Então, eu chegava no final de semana, de sábado e do, de domingo, eu falava, não, Vera, você vai descansar. Então, eu cozinhava sábado e domingo. Aí, claro. Entendeu? Então, para dar um descanso, e muitas vezes, os meus filhos falaram, o oh, papai vai cozinhar, que bom! Era uma farra, era uma, era uma farra. festa. Era. Mas a, a dona Vera, a dona Vera é que segura o pião. Né? <risos> a dona Vera cozinha bem? Eu cozinha muito cozinha, bem, né? ah, bem e outra coisa hoje aí os meus filhos lá cresceram, casaram e tudo agora eu tenho dois netinhos Opa. que a mesma coisa que dizem tá vovô faz uma comidinha lá comidinha. principalmente uma lasanha ah, é. a, a minha netinha a Pietra que vai Sim. completar agora oito anos ela adora lasanha ah e sempre fala em macar macarrão com feijão <risos> é. e o Felipe que hoje está na Holanda, né, já está há três anos e também é, era a mesma coisa. Outro neto, outro neto ele, uhum. ele, ele, ele completa também daqui a pouco dez anos, mesma coisa. Chegava em casa, vovô, eu quero comidinha. <risos> que Isso daí, é, é, é, que olha, beleza. é demais, é demais. Mas, é. mas a, a sua a sua vitória né, no masterchef mais? É, foi muito interessante porque o, a outra dupla também uma dupla muito boa muito elogiada pelos jurados e todos disseram olha vai ser qualquer um que ganhe vai estar o prêmio vai estar muito bem entregue porque realmente e é, imagino que a, a tensão pela disputa porque os dois é, realmente fizeram pratos segundo os jurados muito bons é, o, o Jacan inclusive disse uma frase né é, dizendo assim que não se come num um restaurante, um carré, melhor do que o Pietro fez. <risos> Isso ah, foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa. Uh, o, os dois adversários, tanto o Sérgio como Sim. a Nadja, eles, eles eram concorrentes fortes. Tá? Inclusive, quando surgiu esse de lá de fazer em dupla, o Sérgio, para mim, tá? era um concorrente mais forte dos quatro. Ele tem uma capacidade, assim, de ir lá de fazer as coisas que alguém só podia ganhar se alguém cometesse um pequeno erro, Sim. um pequeno erro. Tá? E talvez na, na disputa, que podem até per perceber, talvez foi naquilo que seja doce na hora ah, de eles apresentarem o, a sobremesa. A sobremesa. É. E outra, que os jurados, eles eles pegaram, eles foram claro olha, vocês têm que apresentar um prato para a família, um prato ah. de Natal. Natal é uma comida colorida. Sim. Então, isso daí, você tem que olhar a comida e comer com os olhos. Né? É a primeira coisa que é você faz. Então, essa apresentação assim para os jurados é o que, o que valeu então esse pequeno erro porque o bacalhau conforme falar bacalhau foi o prato que eles fizeram é que ele, eles fizeram o bacalhau que, que lá disseram que estava espetacular espetacular uhum. tá? e houve um pequeno problema lá com, com o doce o né doce. É, que foi na parte lá do caramelo que, que acabou ficando então esses pequeno erro que deu que veio a, a vitória para nós é um modo do que eu... ele ia falar. O seu prato também foi elogiadíssimo, todos elogiaram muito o carré de cordeiro e também a sobremesa que vocês fizeram, né? Que... É um pavelão ó, ótimo, ó, ótimo, foi o Astro, foi fenomenal. Agora, tem umas curiosidades, né, Pietro, nessa, nessa disputa. Você esqueceu alguns ingredientes, né? E aí, como é que foi aquilo? Olha, você, imagine só entrar num. Todo mundo pensa que é um supermercado grande, mas pode ver que ele é pequeno realmente para aquilo que o programa faz. É, tem muitos, tem tu, muitos produtos. Então o ah, que é. acontece? Eu tinha 50 ingredientes Nossa, quase é. para pegar. Desses 50, tá, eu não podia esquecer dos principais. Claro. Tá, eu vou fazer uma caponata, ó, ótimo o que, que vai na caponata? Berinjela abobrinha Bemijão. pimentão, essas coisas todas, tá tudo bem, não posso esquecer isso, aí eu tenho que fazer o carré, aí tem que fazer o arroz e tudo ótimo, numa determinada hora o astro vira para mim, cadê o arroz? eu falei assim, tá aí Pode olhar que está aí era um pacote de farinha de, de rosca que eu peguei na hora sim, lá aí eu esqueci, esqueci por exemplo esqueci, esqueci o arroz esqueci o vapaças que vai na caponata ah, para dar aquele, aquele adocicado lá da da caponata né e eu esqueci flor de sal porque a sim, sal que, é, é, é um, um sal que é a camada de cima quando faz aquela aquele sal, que é a parte de cima ah. ele é cristalizado é, um, é uma delícia isso ah. daí e o carré, como ele é feito assim de, durante aquele tempo ele ele não pega muito sabor lá do sal do lá dos temperos então por isso que eu acabei lá, fazendo o um molho e lá de hortelã. É, e como é que você se virou lá para substituir essa, esses esquecimentos o que, que o senhor fez? <risos> improvisei, <risos> improvisei na hora, Sim. eu estava bastante nervoso, inclusive imagina, quando imagina. o Fogaça foi falar comigo, ele falou assim, olha chefe, eu estou muito nervoso, mas eu não, não vou perder isso daí. Entendeu? Então, peguei o negócio, calma, assim, inclusive, alguém deve ter visto isso daí, porque eu estava usando o meu fogão, de repente eu fui usar o fogão do Astro, porque duas bocas minhas, Pararam de funcionar. Ah. E eu precisava das quatro. Então. Eu... E o que, que o senhor fez? Não tinha arroz, como é que o senhor substituiu? Aí eu pensei no, na, lá na hora, lá que eu estava pegando os ingredientes, eu falei assim: olha, e se eu preparar? Porque tinha que fazer o prato principal e três acompanhamentos. Que era o carré. O carré era o, o principal. O, o carré foi o principal, e tinha que fazer três acompanhamentos. Aí eu peguei, eu vi batata lá e falei assim: Bom, se eu fizer um quarto. Acompanhamento. Peguei batata, aí peguei queijos para fazer um aligô. Que vem assim? Que não vem do... a ser. O purê de, o batata, purê de batata com batata. queijos. É ah, que ele fica assim, ah, é, é fora de série esse aligô. Eu deixei lá. <risos> lá, como opção, eu vi que não ia dar tempo para substituir o arroz. que o né? arroz. Eu, vai ter, eu, eu de aí, batata. na hora, faltava 20 minutos sei lá é. para terminar. Cadê o arroz? Cadê o arroz? <risos> eu, aí eu virei para o asso e falei assim: esqueci. pô. E, e agora? Masterchef esqueceu de fazer um, um acompanhamento, a regra são três, esqueceu de um, está eliminado. Tá eliminado. O prato pode ser o um, um melhor que tem, mas está eliminado, tá eliminado com isso daí, infelizmente. Aí o é, senhor fez o, o problema de batata. Rápido, né? rápido. Aliás, no, no, na, o astro que, que, que, lá que fez, é. porque foi exatamente os minutos que ele ficou... E ele tinha terminado o doce, o doce. Lá, lá, lá o pavê, aí ele falou assim não, pode deixar que eu faça, aí eu expliquei para ele, acho que nem aparece esse negócio, o que, que ele devia de fazer colocou batata na panela de pressão rapidinho aqui do <risos> cozinha, ele <Eu risos> chegou lá e eu falava para ele, joga mais queijo joga mais queijo, ele mexia, joga mais queijo porque a essa gosta pô". Uhum. E porque naquela hora era exatamente a hora que eu estava finalizando o carré porque o carré, é, eu selei ele inteiro lá com, com a manteiga, com ervas lá, com assim, e ele não fica pronto. Então, no forno, 10 minutos, e a minha filha lá em cima, pai, olha o carré, e eu calma, pai, olha o carré, e eu calmo, <risos> quando, fa quando faltava alguns minutos, eu tirei o carré, é. me montamos rapidinho, eu falei, será que eu consegui, porque eu não sabia aquela hora. Beleza. E eu lembro que eu assistindo o... O programa final, né, que foi realmente emocionante, porque todos os jurados elogiaram muito, muito, muito os dois pratos. Né? E eu lembro, do, acho que, do Jacan dizendo assim. Eu não gosto muito de arroz, não. Esse purê de batata está muito melhor. <risos> o Fernando acertou. <risos> o Jacan não gosta de arroz. Ele não gosta. Ele, ele... Então acabou dando certo. Acabou né? dando certo, acabou. E... Olha, o, o erro que deu certo. É o um erro que, que, do... que acabou foi dando certo, certo, né? E foi realmente muito interessante. Fernando e Maria, você que está nos ouvindo, por favor, Fernando. Estamos aqui o vencedor, do Masterchef, Mais que fez um carré de cordeiro que você vendo pela televisão dava uma vontade tremenda, rapaz. Fernando, por favor. Fernando, estamos com uma dificuldade no áudio. Se você puder apertar o aí, acho que talvez... Estamos ouvindo baixo senhor. Por favor. Melhorou um pouquinho, mas dá não, não. Mas é o pessoal do Colégio do Carmo que está mandando abraços aqui para o Pietro. Ica. o bom. Isso é uma técnica aí. Nossa <risos> muito, senhora. Muito, muito, muito. E até dentro dessa aí, essa questão da, da tecnologia, tem um raciocínio. Vamos escutar para esse momento ao vivo, né, e com a velocidade do tempo, necessidade de que isso contribui também essa aí, essa área também, Especialmente uma área de lógica e de, de correria com o do dia a dia. É, não sei se o senhor conseguiu entender a não. pergunta. É, o Fernando coloca o seguinte: é na sua condição de professor, professor sobre da área de logística e tal, de lógica. E recebeu um abraço aqui do ICA, que foi seu aluno no Colégio do Carmo. Opa! E, e, que legal! E ele e o Fernando queria saber, em que medida ah, a sua experiência como professor, sobretudo nessa área, né, uma área tão técnica, de que maneira isso contribuiu para a sua participação lá no, no, no Masterchef e, consequentemente, a sua vitória? Olha, sinceramente, eu acho que a... Ah, eu como professor, isso eu comecei Sim. em 87, eu, quando eu trabalhava na Cusipa, eu, que eu dei um, o, aula lá na Escola Técnica Federal de Cubatão, e a princípio eu tremia que nem uma vara ver <risos> para poder dar aula lá de TI, né? Na área Sim. de TI, lá de programação, naquela época era COBOL. É, era COBOL sabe, naquela não. época lá. E os computadores daquela época eram um eram XP Sim. 300, essas coisas todas. Isso daí, a princípio lá, me assustou muito. Mas o que me ajudou bastante, talvez, seja na mais assim na comunicação. Ah. tá Em respeitar. Eu jamais eu falava para o aluno que eu era um professor. tá Eu era um profissional na área de TI, que estava transmitindo um pouco do meu conhecimento é pra, eu, lá para eles. Então, ao longo do tempo aí que, que eu fui... De, de quando eu fui professor, o que ajudou foi exatamente isso, entende? a comunicação, o desafio. Sim. E veio o Masterchef, veio outro desafio para mim. É. Porque não é brincadeira dar aula, não. Não é brincadeira. Eu tenho, olha... Eu, eu, eu tenho alunos que que eram muito difícil no colégio do Carmo eu, eu eu tive uma experiência eu tive uma experiência que realmente me emocionou muito é, quando estava dando que um, eu fui eu fui dar o primeiro dia aula lá para uma turma acho que a turma de 88 eu comecei a dar aula e e era o quadro negro, Sim, com giz, é. e eu comecei a falar, e de costa é, lá para os alunos. Mas para mim é normal isso, ficar de costa para os alunos. E de repente alguns alunos ficavam gesticulando para mim. Eu não, eu não entendia por que isso daí, e continuei lá. E na metade da aula, alguma coisa assim, o que, que eu virei, um aluno levantou, veio falar comigo baixinho. nós temos um aluno aqui que é deficiente, auditivo e aí eu peguei me assustei eu falei poxa o entende eu dar aula de costas às vezes escrevendo sim, alguma sim, coisa sim. e esse aluno simplesmente não via nada porque ele lia os lábios ah. E, e isso me emocionou, porque a partir desse dia eu comecei a ter outro modo de dar aula, é, entende? É. Então eu procurei já ter, ter, pedir um projetor, alguma coisa, preparava a aula antes e colocava no projetor, aquele que se inscrevia com a canetinha transparente sim, sim, e lá e mesmo. tudo. Eu mudei, entende? Então, é, esse tipo de mudança que a gente até tem que ter na cozinha, tem que ter essa. De adaptação. Esse, de adaptação improvisação, de isso, De isso, improvisar, né? exato, pô. E isso me deixou, porque essa classe eu fui paraninfo dessa classe. E quem e quem me deu a placa como paraninfo foi esse aluno. Ah, e é ele sim. fez um discurso lá. Nossa, que e ele tendo ao lado, e até lembro, ele era da família que hoje está fechado o restaurante Boa Vista de São Vicente. sim. sim. E ele era um dos filhos lá dos donos lá de, desse restaurante. Isso isso foi uma lição de vida para mim, é que eu falei aí eu improvisando alguma coisa devido a uma pequena dificuldade claro. que eu pude ter lá isso daí foi muito gratificante Sim, muito. isso valeu muito para toda valeu para a vida inteira é, né? para toda, toda todas viver. essas experiências a necessidade da improvisação muitas vezes como o senhor fez né? na final exato. do masterchef <risos> improvisando Procurar fazer ainda o melhor quebrando o né? galho lá e resolvendo <risos> exato, da melhor exato. maneira Uh, Pietro, a gente sente o seguinte, embora, e você é um, é um especialista, é um chefe, digamos assim. <risos> uh, Obrigado. Nós temos hoje, é interessante observar que a juventude tem se interessado bastante pela área de gastronomia e de culinária. Cada vez nós vemos mais jovens atuando. Aquilo que era uma coisa que na nossa época, lá atrás, era uma coisa mais difícil de acontecer, mas hoje sem dúvida os jovens estão caminhando muito no sentido da gastronomia, da culinária. A quem que você atribui isso? Porque é uma profissão hoje que no mundo inteiro né, se destaca. A quem que você atribui essa, essa, esse interesse, de repente, pela juventude? Você lida com jovens, com professor, enfim, você, você sente isso? Olha, o que, o que realmente eu senti foi inclusive com um dos participantes que acabou saindo lá na, logo no primeiro episódio né? é o seguinte, os jovens hoje estão, eles estão muito mais interessados em ter uma vida melhor tá? essa vida melhor já começa até com a parte culinária dele eu não vou dizer se é vegano vegetariano, essas sim, coisas, sim. mas se olhar bem esse lado, ele, ele, se, ele se preocupou mais com isso daí. E com isso daí, incentivou ele o seguinte, talvez a mãe não saiba, talvez não sei o quê, incentivou ele a ele fazer isso aprender. daí. A aprender a fazer isso, entende? Aí o que, que acontece com, com esse jovem? Ah, eu vou fazer um curso, vou ver essas coisas. Então, existem tantas coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o azeite. Alguém chega, quando surgiu o azeite? É um pouco difícil lá de saber, mas o azeite surgiu há 8 mil anos, 8 mil anos. E outra coisa, não era utilizado na culinária, tá? era utilizado, eles passavam pelo corpo, antes de, os soldados antes de irem para a guerra, era medicinal lá para curar as feridas, é, lá de guerra. Então tudo isso daí vai... O, o, e, eu achei que eu, os garotos, essas coisas, inclusive um dos participantes do Masterchef Júnior, ele, ele fez um, um story lá falando do azeite, falando do azeite, então, por exemplo, é o interesse do jovem, é o interesse, do jo do jovem, interesse dos temperos, se pegar um tempero chamado sálvia, vê o que, que é uma sálvia. Olha, é uma coisa medicinal de, de primeira é. coisa. Pô. Então, a utilização dele, é, tudo isso, o que mostrou? O interesse deles para eles terem uma vida melhor. Ah, uma vida melhor. Uma né? vida melhor. Uma coisa isso saudável. Né? Uma coisa muito saudável. Interessante que muitos deles até viajam é, em busca de novos temperos. Né? Tem jovens que vão, às vezes, para a Tailândia, para a Indonésia, para a Ásia, aqui, em busca de novos temperos para aplicar na gastronomia brasileira, enfim, adaptar. É interessante por isso... Promove pesquisa, estudo, não é uma coisa que não é tão simples. Não, isso. não é tão é, simples. É muito trabalho, muita pesquisa. É, é estudo, realmente, porque estou muito acostumado Ah, a carne vai sal. Poxa vida, mas se eu colocar mais um tempero, se eu fizer isso, como é que fica? Eu era um, eu era o um, que eu posso dizer, é, eu comia carne vermelha, não digo quase todo dia, né? Hoje eu como carne vermelha três vezes ao mês, lá é, coisa assim, é, Peixe um pouco mais, é mais entende? É mais isso saudável, é muito é, mais é, saudável. Mas é, o peixe pode fazer de diversas formas. Eu sou louco por ceviche, sou louco por ceviche. <risos> Eu vivo fazendo de lá direto. E a, a minha filha, por exemplo, é, ela hoje em dia ela quer uma vida melhor é tão tipo de comida que ela coloca. Ela incluiu o abacate no café da manhã e tudo. Aí, então, tudo isso daí ela entende tem um modo de vida para ela e ela, ela direto no CrossFit lá e ela participou né? foi ela, que e ela participou ela foi, ela foi lá achei, ela tem tempo todo ser, lá isso exatamente a Milena a Milena é fora de série também estava o Pietro lá meu filho mais velho né uh -huh. junto Cavera e o Bruno, eu, é, o Bruno, que estava da Holanda, assistiu, <risos> tava um assistiu, assistiu. pela internet. É, exatamente. <risos> <já>. <risos> Acho que bom, foi realmente uma belíssima vitória. Parabéns mais uma vez. Muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado. obrigado. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e nós vamos voltar em seguida para o Jornal em Foque e Maia de Notícias. Estamos apresentando.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 Né, de descendência italiana, enfim, e é, é, foi o vencedor do Masterchef apresentando um prato fantástico, um carré de cordeiro, com um molho de hortelã, um campeonato, elogiadíssimo por aquela rigorosa banca de jurados, né, rigorosíssimo, o Fogaça, a Helena e o, o, o Jacan. Então, estamos falando exatamente sobre isso, como foi essa experiência fantástica do, do, do Pietro, que não é profissional da área de culinária, ao contrário, ele é um homem... É um trabalhador da indústria, é um formado em economia, com um mestrado em ecologia, professor de área técnica, implantou diversos sistemas de TI de tecnologia da informática no mundo inteiro e isso contribuiu muito para sua experiência como chefe de cozinha. Pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né, né, ao longo da sua... E você andou por diversos países, né? Sim, eu, com essa empresa lá que eu trabalhei em São Paulo durante 21 anos, é, eu me especializei na área de SAP SAP, né? Então tivemos implantando primeiro em São Paulo Ali na, na empresa e depois todas as empresas Como Argentina, Chile, eh, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá Teve algumas, algumas que eu não fui, uma foi por medo, a Colômbia na época, ficavam um tirando de Sim. avião e fiquei com medo. Na Austrália também acabei não indo, mas Na Europa você foi também. Eu fui, eu fui na. Eu fui para Itália e é, França e Suécia. Ou seja, você teve uma noção geral da, da culinária no mundo inteiro. Exatamente. Mas, evidentemente não pelo interesse profissional, mas pelo interesse particular, pessoal. E foi pegando um pouquinho de cada um. Exatamente. Nessa, nessa sua andança pelo mundo, o que lhe chamou mais atenção? É, o que, que aconteceu de mais interessante oh. nesses países, do ponto de vista da culinária, da gastronomia? Assim, da culinária, praticamente, eu fiquei muito surpreso com o Chile. É, tudo, a, a parte do, de frutos do mar. Fizeram, é, é, é, eu comi um povo lá que nunca havia comido okay. na minha vida, que eles chamam lá de, lá de uh, pulpa uh, gallega. É espetacular. E tem, e tem também o um fruto do mar que eles chamam louco loco-loco. Loco-loco. É tipo de uma bieira, alguma coisa assim. E a Argentina, ela, ela me encantou muito. Do, na parte de chouriço de carnes, Carne, essas né? coisas todas é é, no México no México, olha foi uma, é uma coisa que você olha os mexicanos comendo o café da manhã deles, é incrível, é macarrão é feijão, não sei o que é uma culinária e bastante apimentada ah, bastante apimentada pimenta, né? eu adoro pimenta ah, então mas quando eu faço eu não coloco pimenta não, porque Sim, tem, tem pessoas vai, que não vai, gostam vai, claro. eu adoro pimenta os Estados Unidos, eu acho que aquele negócio de comida deles, hambúrguer, fast café food, da manhã, né? fast food lá... É e... a pior culinária, a pior culinária do mundo. Eu não gostei assim da culinária, <risos> mas eu aprendi alguma coisa alguma na comida, coisa né? O Canadá é uma coisa, como os Estados Unidos, mas um, um pouco melhor. E, e eu, Europa? Numa das minhas passagens, por exemplo, pela França, que eu estive lá duas vezes, a primeira vez que eu estive, fiquei só uma semana, cheguei no domingo à noite para implantar o sistema, e eu trabalhava praticamente das sete da manhã às onze da noite aí depois ia para o hotel. Então era serviço hotel. primeira semana não deu não deu para fazer é, lá para conhecer alguma coisa, mas assim o restaurante da empresa. Mas na segunda vez em setembro que eu fui, já fiquei duas semanas lá. Então tive o ah. seu fim de semana livre, essas coisas, né? E uma das curiosidades, um restaurante lá, se não me falha a memória, era o Lacopol. E eu adoro, eu queria experimentar o escargot. Sim. Escargou. Ah, falei, falaram para mim que aquele restaurante era o melhor que tinha. Mas não teve problema. Fui lá, sentei e... É, pedi lá para o garçom. Da... Lá, es, escargou, veio. Espetacular que lá, a cada vez pedia lá a entrada. Primeiro prato, segundo prato. E, quando eu fui pedir o segundo prato, eu cheguei, eu queria um linguine a fruta del mare. Então, o... o o garçom olhou para mim perfeito, ele Linguine e macarrão. É, uma macarrão. macarrão linguine, linguine, linguine é, é. aquele que sim, sim. É, o espaguete achatadinho, né? Aí o garçom anotou, foi sair e eu cheguei virei para ele, Monsieur, s'il vous plaît, aí ele virou para mim e, e fez um gesto. Ah, é, linguine ah, al dente. Quer dizer, eu não gosto ah. de macarrão mole então Nossa, eu só hein? pedi é ele... <risos> <dois macarrons risos> al <risos> Ele olhou para é. mim assim é. E ele falou lá em francês Como? Por que, que eu estava falando aquilo? Que se lá existem os, os, os mestres lá na cozinha Eu tenho que comer o que eles me apresentarem ah, E não o é que é eu queria <risos> Aí eu peguei e falei, ah, uma, uma é graça, eu, eu gosto de macarrão <risos> Al dente ele falou: assim, o senhor pode ir embora daqui". Não me liga. Eu Fui Expulso. Não do me liga. Aí é um, é um é restaurante assim muito grande, petulante. lá com assim, acabou vindo, acabou vindo até o, o gerente assim lá para falar. Eu falei: "Mas o que que eu falei? Eu só falei uma coisa". Ele precisava. Dessa forma, acabei ficando, eu falei, ó, oh, desculpe, mas aqui não tem mais como ficar, pô. Olha, é um excelente restaurante, lá para turista, eu é. posso dizer que vale a pena. Mas serviram o linguine? <risos> estava <risos> bom ou não estava, mais ou menos? Não tava dentro, <risos> não estava dentro. <risos> <risos> Ou eles fizeram de propósito. Eu tinha aqui para comer, mas é, eu vou fazer isso aqui para você ver. Então, como é esse, que se faz? Esse fato daí foi o que mais marcou né, lá na minha vida. E outra coisa lá na França, né, que eles comem muito é, frutos do mar Cruz. Né? Eles têm uma bandeja, vem uma bandeja enorme, com gelo e todo o, o sim, fruto sim, do, do mar ao redor. É, adoram. Tartar, né, que é um filé mignon bem picadinho na ponta da faca. E, e, e é cru, né? Um é cru. Tartar. É, é. é como se fosse, vamos lá, o ceviche <risos> lá Bom, de cana. Mas olha. Tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. E <risos> na minha terra, onde eu nasci, lá na, na Itália, né? aí, aí adorei. É. Adorei os restaurantes lá de Bolonha na, na Itália, Itália, come come-se muito bem, né? Se manja bem, é, se é, manja bem. Itália e Portugal também come-se muito bem. Eu não conheço, mas eu gostaria muito, muito lá de conhecer Portugal. É, são países que da, da tradição, né? Mas em São Paulo, em São Paulo, come-se tudo isso e muito bem, né? Muito bom, né? Em São bem. Paulo, no Brasil, come-se muito bem. Tem, tem em São Paulo... Não tenho certeza se se ela se, se fechou, Francisco. É, se chamava Família Mantine. Família Mantine, é famosíssimo olha, em São Paulo. Olha, é, é, é um dos melhores restaurantes que tem de São Paulo. Ah, é. Começando pelas entradas, tudo era fabuloso. Eu ouvi dizer, como não tenho ido muito para São Paulo, que fechou esse restaurante. Ah, eu não, achei, fechou, eu, eu achei não, um, é assim, triste, foi um muito famoso, conhecido. Família Mantine. É, Considerado o melhor restaurante de São Paulo. E São Paulo, você vai no mercado, lá no municipal de São Nossa, Paulo, é. a diversidade é. que Aqui tem de é coisa, maravilha. Que maravilha que é, é loucura. É principalmente maravilha. por queijos. É. Meu Deus, meu Deus. É, Para quem cozinha Muito. como o senhor, então, é uma loucura. Fernando Marinho gostaria de ouvir o Fernando. E é, aí, vamos, vamos, vamos ver o som como é que está. Já melhorou, por favor. A, a família Cocaro, um presente aqui. O Pietro o, Cocaro, o Fico está trabalhando, mas eu vendo o é A mesma coisa com a Milena. Ah, a Milena é. Cocaro trabalhando e vendo também. A Mercedes Gonzalez, o Pietro é bem sucedido em tudo que faz, porque faz tudo buscando a perfeição. Dentro do que vocês estão falando, hum, até é uma curiosidade sim. nesse sentido, é, é, professor, também como que a culinária brasileira, os seus interesses, os temperos brasileiros, a cultura gastronômica brasileira também influencia no dia a dia. Qual a sua posição aí? Você falou do mundo, de vários países do mundo, mas aqui no Brasil, Ali, quais as suas peculiaridades aí que você destaca na culinária brasileira? muito bem deu para entender sim mas antes disso a família qualcaro está toda presente o Pedro a Milena assistindo ah é legal legal mundo. um beijão é filhos um beijo. e é o seguinte a, a culinária brasileira ela é uma culinária que eu posso dizer é uma das melhores que tem porque nós somos muito regionais então o ah. que acontece nós temos aí o Rio Grande do Sul nós temos aqui a parte de São Paulo que praticamente São Paulo pegou todo é, lá de todos os estados lá a, a culinária nós temos a parte regional Espírito Santo nós temos o Mineiro nós temos os baianos na parte do Nordeste eu estive eu estive em Sergipe em Sergipe Aracaju aonde eu comi por exemplo um arroz e feijão uma, com uma carne feita na telha. Eu fiquei surpreso pelo tempero que eles estavam utilizando no nosso ah, mais tradicional, pronto. que aqui em São Paulo, eu, eu nunca experimentei um arroz e feijão com temperos de lá. Então, eu, eu fiquei um pouco... Aí eu descobri que eu não gostava e a, acabei gostando, tá? Que era o coentro. Ah, o sim. feijão, ele era temperado com coentro. Eu falei, nunca vi isso daí então o que acontece isso aí eu comecei até meu filho Pietro ele ele Sim. é cozinheiro também ele é, também. Ele é. <risos> e, e ele pegou ele falou para mim pai eu também se eu coloquei um pouco de coentro lá no feijão lá ficou Ótimo, pô. É, e aí que, que dica a coisa... boa aí pra, pra, <risos> para as de casa, É, na hora que tá fritando aquele alho com azeite assim para jogar no feijão, Sim, coloca é? um pouco pô, de coentro pô, lá pô, que, que vai, vai, dar um, vai realçar o, o sabor melhor. lá do feijão. E temos aí a comida mineira, uma comida Sim. forte, mais parecida com a comida italiana, porque a comida é, é, é bastante forte. E, e tem coisas que até na minha família fazem... O, vamos lá de novo o Pietro faz uma rabada que é. é fenomenal a minha neta chega toda hora ela não sabe que que o que é uma rabada mas Sim. ela fala assim papai faz a carninha a carninha <risos> adora então e você faz com polenta é, não. Não? Não. não não eu faço não, com agrião um assim mesmo. um arroz mais outra coisa que tem lá na parte mineira que podemos dizer umas costelinhas lá Sim. que eu, eu estive conhecendo na parte em Belo Horizonte lá, pela empresa e tudo mas é a diversidade o, o estudo é, o estudo hoje que eu acredito que os jovens eles estão partindo para o correto o estudo do alimento o estudo dos temperos daquilo que o Brasil pode oferecer em termos de, é, inclusive, para teses, essas claro, coisas todas, claro, claro, isso daí claro. é, é fantástico, é fantástico, realmente é uma, é fantástico, A diversidade, é como você disse, né? Muito, é, é... E, então, para cada região, e, um frango com quiabo mineiro, um frango, um quiabo. aquele torresminho. Olha, quiabo, quiabo era uma coisa que eu nunca é. comi. Eu fiz um, um quiabo assim como se fosse crocante Sim. lá, que é uma delícia. entende então. fritar ele sem nada e no final só salpicar um pouquinho de sal, eu achei é. fenomenal. Nunca tinha comido porque todo mundo fala aquela baba, é, né? mas acerta. no final saiu é, uma coisa um que Olha, né? Olha, saiu um belo do Eu Você estava falando, conversando aqui sobre moqueca, né? o tipo é. de moqueca que existe no Brasil, são tantas, né? São da tantas, Bahia, no né? Filho do Santo, enfim. Isso, tem a capixaba, a baiana, a paulista, e dentro do Masterchef, Houve um participante que fez moqueca. Um ah, é. tá? E pegou e falou, ó, essa moqueca daqui é, é paulista ou é mineira. Aí o próprio Joaquim aí peraí, ah, uma, é, uma leva azeite de dendê, outro não é. leva azeite de dendê, não sei o quê. Então essa aqui, que você fez não é a verdadeira moqueca. Né? Aí a pessoa, não, mas é, não, não, isso aí... Tentar pegar um chefe é, <risos> de dizer é, alguma é, coisa, é, difícil, <risos> entender, é, é muito difícil. Então, a própria moqueca é um estudo. É um estudo de quais são os ingredientes. É, é lá que vai. É, então, peixe, fenomenal. É, é, é, é o que vai de principal. Agora, os outros, o que usa, se pode utilizar. Eu, eu, sou, eu adoro utilizar páprica. Eu páprica. não uso colorau. De jeito eu não sei porquê, mas é um dos temperos com que é o urucum, né? Eu acho que é Sim. mais para tintura do que para comer. Então, eu uso, eu uso de uma que eu uso páprica. E se for olhar a receita original, não existe páprica. Eu, eu, eu quero fazer, assim, mas tudo, por, por que tu está mudando? É tudo sabor. É experiência. É, experiência, é, é realçar é as coisas. Porque tem uma páprica defumada, ela realça o sabor lá da comida. E alguém fala: ah, você descar descaracterizou a muqueca. Será que será? Eu não, eu não vou chamar moqueca por região, mas é um prato moqueca um que está apresentado pra, do modo é, como é feito, acho, né? Sem dúvida nenhuma, olha, são tantas as possibilidades e é, dada a diversidade no Brasil e realmente a pessoa tem que experimentar, tem que sempre né, testar, fazer, sentir, até chegar no ponto ideal. Ideal. Tem né? tenho outra estudiosa, que é a minha nora. Cláudia que, que me incentivou a entrar no Masterchef, é. né, lá quando estava ela, ela, ela é a eu, responsável então ela é responsável aquela <risos> é, que é casada com o Bruno né é. ela é uma cozinheira de mão cheia inclusive eu falei para ela tu vai participar aí do Masterchef aí da Holanda eu vou te incentivar agora é minha vez de incentivar é. e ela é uma que experimenta vários ingredientes numa uhum. de num de, de determinado porque como ela estava acostumada com a culinária brasileira, a culinária holandesa é completamente Sim, diferente. imagina é. você. é E, e ela, o, até me ligou com, fizemos uma chamada de vídeo a respeito de que tipo de coisa que ela ia fazer lá para o Natal, mas tem uma coisa que se faz na Itália que aqui ninguém faz e é difícil de fazer. É uma massa que você frita, se chama e é Típico da minha cidade de Coletorto, onde ah, eu é. nasci, essa escarpela. escarpela. Minha mãe sempre fazia, ela fez agora no Natal, minha mãe ah, tem 91 é. anos. Não aí. diga, que beleza. E ela fazendo, aí ela fala sobre, me ensina. E por vídeo comecei a ensinar ela mais. fazer, ela falou assim: saiu ótima. Me lembro é. daquilo que a nona fazia lá é. aí no Brasil. E ela tem uma mão fenomenal. Família toda, família, olha só o promete Até meu filho Bruno Teve uma Tudo vez ajudando é. a esposa Ele fazia é. o almoço, é. o jantar é. Então é. você que puxar Muito bem, é, Pietro Vou pedir a sua licença mais uma vez Vamos para mais um rápido intervalo Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias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 em dupla com o seu companheiro Astro Bolha fizeram um prato fantástico, elogiadíssimo pela banca de jurados da TV Bandeirantes, um, um carré de cordeiro maravilhoso, né, que só pela televisão já, já dá vontade, então o, o Pietro ele mora em Santos, italiano de, de nascimento, mas é santista de coração, certamente, e mora aqui há muito tempo. A família toda na área também, mas não, não trabalham profissionalmente, não. só em casa para a família, ou seja, o Pietro é um, é, é, trabalhou a vida inteira na indústria, enfim, implantando sistemas de tecnologia de informática também do mundo inteiro. E nós vamos para o último bloco. Mas antes de continuarmos, viu, Pietro, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que ele vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo, é o fim de semana aproveitável, mas com chuvas isoladas em alguns pontos do interior e da região metropolitana de São Paulo, no litoral bem melhor, domingo com sol, clima abafado, hein? A gente vai ter aí um final de ano muito instável. Começa nesta segunda-feira com chuva a qualquer momento no litoral. No interior já chove em várias localidades do norte paulista. Essa chuva pode se estender por outras regiões do estado, no interior e também entre a capital e a grande São Paulo e principalmente no litoral a qualquer momento. São áreas de chuva que vão se formar a semana toda e períodos de melhoria de vez em quando, mas sempre interrompidos por novas chuvas que poderão ser fortes contemporais, até possibilidade de rajadas de ventos fortes, queda de granizo entre a tarde e a noite por todas as regiões no litoral mais acentuada a situação de instabilidade por causa de uma frente fria que passa já por Santa Catarina e o Paraná e chega a São Paulo com total força no litoral entre quarta-noite e quinta-feira. Caem as temperaturas máximas, o clima abafado de hoje ainda dá uma trégua. Hoje, 27 graus no litoral, na capital 26, no interior do estado 28 a 30 graus. Um abraço a todos! Muito obrigado ao colega jornalista Celso Verniz e sempre muito preciso em todas as suas previsões. Fernando e Maria, gostaria de ouvir agora, Fernando. Já estamos no último bloco do programa, por favor. Sim, agradecer ao Paulo Eduardo Costa, sempre participando aqui conosco, mandando um abraço para o que é genial e representa com grande elegância o melhor da nossa gastronomia. Está gostando muito do programa, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Um abraço, Paulo. Obrigado pela participação. Duas, duas perguntas para o Pietro, é, quais as consequências, os resultados aí dessa vitória, novos convites, participação em novos programas, já ficou acertado alguma coisa nesse sentido também? E uma outra, eu gostaria que ele fizesse uma análise também da culinária regional, aqui da Baixada Santista, se ele tem algumas curiosidades, alguns locais, estabelecimentos que chamam a atenção inclusive o prato Meca Santista o que ele acha do nosso prato regional já foi muito mais badalado hoje não se fala tanto assim mas é o prato oficial da cidade de Santos por exemplo, a área gastronômica Eu gostaria de saber também a posição dele a opinião dele sobre a Meca Santista pois não Fernando, obrigado muito bem, um abraço ao Paulo Eduardo Costa sempre uma audiência qualificada é, meu caro Pedro. É, as consequências da vitória novos convites, enfim o que você já está, pode, pode nos adiantar eu estou ficando muito surpreso aquilo que está acontecendo. É. Tá? Não só surpreso, mas também com medo. <risos> com medo, porque eu nunca passei por isso. Principalmente a quantidade. De... Eu tinha 200 seguidores antes disso. 200 seguidores, amigo e família é. praticamente. E de repente houve uma explosão. Uma explosão lá, de lá, seguidores. Lá de seguidores e tudo. Aí. Você dá receitas, dicas. Né, dou a dou, a dou receitas, tá dou dicas e então. tudo. Agora eu pretendo. Um pouco mais... Dá uma incrementada nisso, né? Isso. Claro. E eu... o... Isso, isso, isso me tornou uma pessoa, talvez, um pouco... Um pouco mais diferente, mais, mais ativo. Olha, Francisco, eu só vou dizer uma coisa. 70 anos de idade. Somos, somos contemporâneos de idade, Sim, contemporâneos. Tá? Uma coisa é que, depois que nós nos aposentávamos assim, e ficamos sem... Assim, parede da aula o ano passado, né em outubro do ano passado, é, sabe que ficou faltando alguma coisa na minha vida, ficou faltando algo, então é, o que me trouxe essa área é, é, é que eu comecei a ter outro tipo de vida, outro tipo, me tirou talvez de ficar sentado no sofá, de, de ver televisão, claro. essas coisas, e me deixou mais animado com outra coisa. Isso daí é uma coisa gratificante, muito gratificante Sem mesmo. Dúvida. E isso que se transformou. Em remoça, renasce renasce. É. Agora, quanto a, a convites, não, eu não tive convites uh, ainda, né, porque ah. uh, eu ainda tenho um contrato com a Endemol, tudo passa pela Endemol, e... E praticamente a única coisa que tive prazer de vocês de depois o, outros um, outros meios de comunicação claro, não, é não. e tudo, mais, por enquanto é só isso. Tá aqui. certo. É um, um não, mas não, é recente. Logo logo vamos ter novas novas novos convites para o nosso Pietro. E o Fernando pede também que você faça uma análise, é, Pietro, da culinária aqui na nossa região da Baixada Santista, particularmente do prato típico de Santos, a meca santista. Ah, o, o meu primeiro contato que eu tive com a meca hum. foi há muitos anos atrás, num casamento de um, de um italiano, que ele tinha barco de pescas lá na ah. ponta da praia. Então, a família Federico, inclusive, ele trabalhou como engenheiro lá na Cusipa, e por ter barco de pesca, essas coisas, num casamento, sim. teve pra, praticamente dois tipos de prato, ah, camarão sim. e meca. Ah. Eu nunca tinha comido a meca, mas depois, quando eu vi a meca, que ela era feita assim, uma, tipo num churrasco, uma é, chapa, poxa, eu experimentei, eu falei, mas que carne deliciosa, o que, que é isso, pô? É um peixe meca. O que, que é meca? <risos> e eu passei a ver o que, que era a meca Essas coisas todas E sempre quando eu comprava Era um peixe espetacular né? A princípio eu pensava que era uh, Golfinho sim, sim, coisa, sim. Mas não é um, é um peixe é. tipo espada, né? tipo de espada. E, e depois Com o tempo Santos começou a ver Que esse peixe Ele só era comercializado mais aqui é verdade. Só mais aqui E com isso eu falei poxa se Santos tem esse peixe com coisa assim, alguém falou, vamos fazer uma receita da Meca Santista. Isso, isso, daqui, isso eu estou programando, já sei ser é para essa semana de festa, mas já para outra semana, de mostrar a todos lá, fazer uma receita com essa Meca eu Você achei... conhece o prato? Prato em si, Meca Santista? Me agrada, me agrada? Me agrada, me agrada muito, muito mesmo. Tá? É tem algumas coisas assim que um italiano não que, que você mudaria não, que, que, que mudaria. eu mudaria eu tiraria o feijão <risos> e colocaria por de batata uhum. só entende então mas é, eu acho que é um prato espetacular é um peixe muito bom de trabalhar tá é, tem pessoas por, por exemplo que os meus filhos quando era pequeno eu é, a Vera evitava de dar peixe com espinha então, é, é, ela fritava mais caçonete, uhum. tá? Então, é, a meca não tem espinha, por exemplo. A Meca não tem espinha, mas naquela época eu já eu não eu conheci conhecia ainda a Meca, mas seria um peixe ótimo. Eles adoravam lá na hora lá do peixinho frito lá que era que era caçonete, né? E isso daí tem tanta diversidade em Santos. É, tinha um restaurante na né, Afonso Pena que fazia um filé de pescada com bucu um, com molho de camarão, sete barba Que espetáculo! aí o principal ingrediente, alcaparra. Tá? Alcaparra, uhum. no azeite, colocar por cima não muda qualquer sabor. Então, Santos tem tem bastante diversidade, tem, pode ser feito alguém, colocar até um, não só a Meca Santista, mas outro os, tipo os, de, os peixes, né? de prato, com prato peixes, entendeu? eu acho que, que que ele poderia colocar muito Sim. mais isso. Eu queria só pra gente, nós já estamos aproximando o final do programa, viu Pietro, passa muito rápido mas eu queria que você é, falasse um pouquinho a sua avaliação você como italiano enfim a respeito do prato que é mais que é o prato mais vamos dizer, comercializado no Brasil acho que acho que não há nenhum outro que talvez pizza mais à noite mas durante o dia que é a feijoada feijoada você conhece feijoada evidentemente eu queria que você fizesse uma análise. O que, que você acha? Até porque a história é uma história interessante, não né, já... é? Sim, é uma história bastante interessante, porque a princípio eles, eles falam que, que veio com os escravos aqui no é, Brasil, sim. que segundo historiadores dizem né, que os... Que os donos de engenho pegavam Sim. os porcos, retiravam umas partes e serviam para os escravos. Os escravos, como nunca, naquela época, não conseguiam jeito de preparar uma carne, de, de ficar com uma carne, era salgar ela e tudo. E utilizavam isso como se fosse um cozido, né? É, um panelão jogando tudo lá dentro e um cozido. Mas a feijoada, ela se tornou assim um prato que... É, um americano lá da minha empresa dessa daí que eu viajava muito bem aqui no brasil e ele ficou ele ficou louco pela feijoada ficou louco. E, e tanto é que depois eu, eu, eu vi lá nos estados unidos ele fazia assim, aquele prato lá tem como fazer aqui aqui eu falei não, não tem pô. a feijoada outra coisa que eu acho que as pessoas podem falar lá ah, vamos fazer uma feijoada vegana vamos fazer uma é, eu não, vegetariano. Vegetariano. <risos> não eu não sou muito a favor disso não daí. Dá, né? Sabe por quê? Eu acho que uma feijoada, sem um pezinho de porco, sem ah, um rabo e um, um pouco de orelha, não, não é, é, feijoada. é feijoada. Não é feijoada <risos> porque tem que ter esse sabor. Eles dão outro sabor assim, é, muito é. mais marcante do que, que é realmente a é feijoada. feijoada. Exatamente. Ah, então, para mim, aqui no Brasil é um dos melhores pratos. Você gosta? É, eu adoro e faço, eu faço <risos> sempre feijão, <risos> sempre, sempre em casa, eu procuro ter mais o um feijão preto do que o um carioquinha. Muito bem, para é, terminar mesmo, qual é o prato que você mais gosta de preparar? domingo um domingo, vou fazer isso aqui para minha família, qual é o prato que te agrada, vocês... Eu faço, eu, o prato que eu mais faço, que eu adoro fazer e de comer, lasanha. Lasanha. lasanha, lasanha. É, só que é o seguinte: em casa. Uma Faz carboide, de berinjela? Faz lasanha de berinjela? É. é todo mundo fala lasanha de berinjela, mas para mim não é, é. lasanha de berinjela, para mim seria mais uma berinjela parmegiana. Berinjela parmegiana. Com camada, né? Não, entendi. Eu, é. como italiano, se eu falar isso na Itália que eu faço é. eh, lasanha de berinjela, eles falam: uh. Não, não é isso aí". É, eu falo: <risos> "É uma parmegiana". Uma parmegiana, né? sim. Né? Entendi. É, mas lasanha. a massa eu faço lá, eu não gosto de comprar massa pronta, aquelas, tudo, sim, sim, eu faço faz. tudo e hoje tem uma rapidez que eu consigo fazer uma massa, uma massa de, de lasanha em 15, 20 minutos eu faço uma maior tranquilidade é, e sai aí uma lasanha, rapidinho. A família toda adora, os netos todos, Neto, os netos não, e Nem tchau. falo, né lasanha <risos> é tudo para eles, e é a tradicional, hum, com atenção. presunto, com queijo. A família Coca, não, lasanha. Não. É lasanha, é isso. Olha, Pietro, nós teríamos muito mais a conversão você sabe, mas nós temos também limitações de tempo e estamos chegando ao final. Muito Queria obrigado, agradecer você. muito a sua participação, agradecer o Fernando. Fernando, algo mais, Fernando? Ou já chegamos ao fim? Não, não, é, só para informar que está havendo incêndio aqui na rua São José, ah. Moldeiro, já, todos os bombeiros já estão no local, dá para ver aqui uma grande fumaça, aqui, especialmente na trecho da rua São José, aqui no Ibaré. E, da minha parte, para terminar, o que ele sugere aí para o Réveillon? Obviamente, um prato especial para o Réveillon, se possível. Muito bem, o Fernando sugere, pergunta, que prato, é, Pietro, você sugeriria para o Réveillon? Estamos aqui nos aproximando do Réveillon. É, Francisco, eu acho que nessa parte do Réveillon é diferente do na, Natal. Sim. Então, um prato no Réveillon deve ser um, pouco, um prato um pouco mais. É, que, que eu posso dizer mais leve, mais leve. e eu recomendo peixe. bastante peixe, ah. peixe e frutos do mar. Sim. Então, se puder com lula, polvo, um, assim um camarão, fazer um filé, <risos> um filé com o com com molho de não, é, não, não, lá, não. Lá de camarão, com alca, lá, alcaparra, isso é a melhor coisa. Então, no ano novo sugiro uma comida um pouco Parece. mais leve do que o um na Natal. Tá certo. Muito bem, Pietro. Muito, Muito obrigado, viu, obrigado, Pietro. Foi um grande prazer recebê-lo. Parabéns mais uma vez obrigado. pela vitória no Masterchef, Master é, que é uma vitória também de Santos. Né? Afinal de contas, o, o Pietro é italiano, de nascimento, mas santista de coração. Muito obrigado, Muito viu, obrigado. Pietro, pela sua participação. Obrigado, Francisco. Muito obrigado a, a, ao Boqueron News por ter me convidado. Isso daí eu estou bastante feliz. Vocês não sabem o quanto que eu estou a ser emocionada de estar aqui é com vocês. Nós é que, Muito nós é que, obrigado mesmo. Nós é que agradecemos muito a sua presença, reiterando aqui os parabéns ao Pedro Luiz de Cócaro, vencedor do Masterchef Mais da TV Bandeirantes, recentemente. Muito obrigado pela presença dele, ao Fernando, toda a equipe técnica em nome do Felipe. Muito obrigado à dona Vera, que veio acompanhando aqui o, o Pedro nos estúdios da Boca News TV.